A avaliação do site de saúde é um projeto que tem como objetivo avaliar a qualidade da informação em sites de saúde. Então, muito mais do que avaliar o site em si, layout ou coisas do tipo, a proposta é que a avaliação seja da informação, do conteúdo. O que, que aquele site é, está dizendo no segmento de saúde. Foram avaliados cerca de 20 sites de dengue e essa avaliação contou com a, a ajuda de... Os moradores da comunidade de Manguinhos, né, que eles entram no nosso projeto como pesquisadores e cidadãos e acabam funcionando como protagonistas, de certa forma, desse, desse processo, enquanto usuários do SUS. E um outro grupo, que é um grupo de especialistas, um grupo de médicos, que avaliou é, questões também referentes à, à qualidade da informação desses sites voltados para a Dengue. Nós estamos andando com dois projetos em paralelo. Nós temos um projeto de avaliação de qualidade da informação em sites de tuberculose e também a avaliação da qualidade da informação em sites de aleitamento materno. Então, nas duas primeiras experiências, dengue e tuberculose, nós conseguimos é, trabalhar a questão da doença, a questão de doenças negligenciadas. E agora, com aleitamento materno, a gente está trabalhando a questão da qualidade de vida, de Tratar não doença, mas sim enfim, vida com, o tema, com a temática de alentamento materno. Então, para 2014 são esses os nossos, os nossos planos. São 30 alunos atualmente em sala, 20 avaliando sites de tuberculose e 10 avaliando os sites de, de aleitamento materno. E além dos alunos que avaliam os sites no laboratório, nós temos os especialistas no caso do aleitamento materno. Nós temos uma parceria com o pessoal do IFF, com é um os profissionais do IFF, que é o Instituto Fernandes Figueira, que vão também atuar como avaliadores. Nesse, nesse projeto, e no caso do, da tuberculose, os nossos parceiros são os especialistas do Hélio Fraga, que não só ajudaram na elaboração dos indicadores, como também entram como, como avaliadores, e eles fazem essa avaliação remotamente. É o mesmo formulário, a mesma ferramenta, mas de uma maneira remota. De, ...de avaliação de sites. E tem sido muito gratificante, porque estar com os moradores, que são os meus alunos, é o bacana. assim Porque acompanhar esse processo de desenvolvimento, de empoderamento, eles terem esse sentimento de pertencimento no projeto, de participarem não como... É pessoas distantes, mas sim como atuantes, como quem coloca a mão na massa, eu acho que isso para mim é o, mais, é o mais gratificante no processo desse projeto.